pegar aquela comida, aquela sobra de comida ou algo para congelar e for procurar um pote, você não fique horas procurando um pote que de fato tenha uma tampa. Já deixa tudo casadinho, eu acho perfeita essa dica. E ó, para quem diz que Ah, Priscila, mas eu guardo um pote com tampa fechada e ele fica com cheiro. Sabe uma forma de você acabar com isso? Papel toalha, gente. O nosso querido e famoso papel toalha. Você pega um pedaço assim, tá? Coloca dentro do pote. Fecha. E eu garanto para você que ele não vai ficar coxinha.